A avaliação institucional é um processo de coleta de informações de análise e de comunicação que tem como objetivo possibilitar a reflexão de nossa realidade com os resultados das avaliações institucionais é possível rever nossa atuação para fortalecer nossas potencialidades e sanar nossas fragilidades a ufes nasceu em 1954 no entanto, apenas em 93 foi realizada a primeira ação de avaliação das universidades públicas no país, por meio do Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras. Em 95, o governo FHC criou o Exame Nacional de Cursos, mais conhecido como PROVON. Foi a primeira avaliação que aferiu o desempenho estudantil. O PROVON foi duramente criticado à época por não indicar às instituições avaliadas os pontos em que elas precisavam melhorar. Não era uma avaliação formativa. Em 2004, foi estabelecido o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, o SINAES, por meio da Lei 10.861, que vigora até hoje. Os sinais transformou radicalmente a cara da educação superior. A avaliação e a regulação da educação superior no Brasil passam a ser feitas pela análise do desempenho estudantil e da qualidade das instituições e de seus cursos. O ponto de destaque foi a definição da avaliação como formativa, porém obrigatória a todos os cursos e instituições do país. Em substituição ao Provão, foi criado o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD, que inclui, além da nota, a percepção dos estudantes sobre sua instituição e seu curso, tornando a avaliação formativa. Os cursos e instituições também passam a receber as chamadas avaliações in loco, realizadas pelo MEC por meio de visitas às instituições de ensino, seguindo instrumentos de avaliação padronizados, para avaliar de perto a qualidade. Além de todas essas dimensões avaliativas, o Sinais definiu a obrigatoriedade de se realizar a Autoavaliação Institucional, uma avaliação endógena realizada por uma Comissão Própria de Avaliação, que visa analisar anualmente a qualidade da própria instituição para identificar fragilidades e propor melhorias. Ainda em 2004, a UFES criou a sua primeira CPA. Uma grande importância da Comissão Própria de Avaliação está no fato de que ela é composta por representantes de toda a comunidade acadêmica. E também, que eu acho que é de suma importância, a CPA sensibiliza a comunidade para uma cultura de avaliação institucional. Conhecer-se é aprimorar-se eu acho que isso é fundamental para o crescimento da nossa instituição. Em 2010, a UFES recebe uma comissão de avaliação em loco, visando ao seu recredenciamento institucional. A comissão avaliadora, após análise, classificou a UFES como muito boa, definindo seu conceito institucional 4. No entanto, foram apontadas algumas fragilidades, como baixa apropriação dos relatórios da CPA pela gestão, baixa comunicação com a comunidade acadêmica, Plano de desenvolvimento institucional pouco apropriado pela administração Resultado das avaliações em loco pouco utilizados pela gestão e pouco conhecidos pela comunidade acadêmica Inadequação entre a formação, a função e o enquadramento dos funcionários Poucas ações de acompanhamento de egressos e políticas para acessibilidade ineficientes a partir dos resultados da visita em loco de 2010, a Administração Central inicia o um movimento de fortalecimento das fragilidades. O Núcleo de Acessibilidade da UFES foi criado em 2011, com a finalidade de coordenar e executar as ações relacionadas à promoção de acessibilidade e mobilidade. E em 2012, foi criada a Proge Pais, visando aprimorar os assuntos relacionados à gestão de pessoas e à assistência e apoio ao discente. Em 2013, a UFES recebe mais uma Comissão de Avaliação em loco, desta vez para o recredenciamento institucional de sua modalidade à distância. As considerações realizadas pela Comissão do MEC foram similares às de 2010, reforçando a necessidade de utilizar a avaliação como parâmetro de planejamento. Ainda em 2013, a Prograde realiza duas importantes ações. O programa de acompanhamento de egressos é implantado para subsidiar a graduação sobre o perfil profissional desejado e melhorar a formação de nossos estudantes. A Prograde também elaborou cadernos de avaliação para cada um de nossos cursos. Foi um trabalho extenso de pesquisa, envolvendo entrevistas com nossos alunos e servidores e uma elaborada análise de nossos dados sobre evasão, permanência, Enade, infraestrutura, didática e organização didático-pedagógica. Em 2014, a administração da UFES emplacou uma profunda mudança em sua estrutura organizacional, com o objetivo de fortalecer a instituição. Inicia-se uma fase de valorização dos processos avaliativos e da utilização de seus resultados como efetivas ferramentas de gestão. Entre as principais ações, destacam-se a criação da ProGEP e da Proesi, qualificando ainda mais a gestão de pessoas e o apoio ao discente, a criação da CEAVIM, buscando melhorar a interação entre avaliação e gestão universitária, a reestruturação da Superintendência de Cultura e Comunicação, ampliando nosso poder de comunicação interna e externa, a reestruturação da PROGRADE, fortalecendo o apoio acadêmico aos professores e coordenadores de curso e a transformação do Núcleo de Educação à Distância em Secretaria, qualificando a oferta de cursos EAD. A Ciavin, ela vem com o propósito de trabalhar todas as dimensões do, que, que o Sinais propõe para os cursos, mas, além disso, olhar outros aspectos da instituição como um todo que precisam ser olhado e avaliados, como uma forma de auxiliar já a própria gestão. Então, a gestão, o planejamento e a gestão, ela, com base em dados da, da avaliação, ela pode saber aonde ela tem que olhar mais, aonde ela tem que investir, aonde que precisa de reforço, aonde há fragilidades e aonde há é, pontos fortes da, é, da, da instituição. Nosso primeiro ano foi muito de orientação é, aos cursos do que, é que eles, eles, eles tinham que fazer. A ceavin além dela ser, vamos dizer assim, um órgão, avaliativo, ela, era, ela funcionava de alguma maneira, de, de forma consultiva, né? a gente, nós nos propusemos a isso. A CAVIM deu um salto muito grande, e eu acho que esse salto auxiliou muito a Universidade. Em 2015, a partir das ações implantadas pela CAVIM e Prograde, alcançamos notas positivas no Enad em todos os nossos cursos pela primeira vez na história de nossa Universidade, e o Índice Geral de Cursos da Ufes atinge o nível mais alto de sua história. Cada vez mais, a instituição ela vai ter necessidade de ser gerida a partir dos dados da avaliação entre eles, um dos índices, o IGC. E a CAVI, né, a Secretaria de Avaliação Institucional, ela tem um papel fundamental, que é de impactar toda a, a, a universidade, todos os cursos, tá? da necessidade de levar a sede de maneira rigorosa é, o Exame Nacional, o ENAD, mas, ao mesmo tempo, buscar, a partir dos dados do ENAID a melhoria dos cursos. A Ciavinha, ela tem um papel muito grande porque ela passou a tornar os dados da avaliação públicos. Se eles são públicos, e são transparentes. Então, você sabe uh, o que está acontecendo em cada centro, em cada curso, etc. A avaliação ela é fundamental para se gerir, para se fortalecer qualquer instituição. Em 2016, o curso de Arquivologia alcançou nota máxima em sua avaliação em loco, a primeira recebida pela UFES nesta categoria desde 2008. No Enad, a CEAVI intensifica as ações de sensibilização dos alunos e de capacitação dos coordenadores, resultando novamente em notas 100% positivas. Ainda em 2016, a Comissão Própria de Avaliação passa por uma profunda reestruturação, com nova composição, novos membros e novas metas. Foi estabelecido o processo de avaliação institucional da UFES, por meio da Resolução nº 49 de 2016 do Conselho Universitário, que estabeleceu as Comissões Próprias de Avaliação de Centros de Ensino e definiu a CEAvin como apoio. Nesse mesmo ano, foi realizado o primeiro Seminário Avalia-Ufes, visando capacitar a CPACs para o desenvolvimento do projeto de autoavaliação institucional e dos relatórios anuais de autoavaliação. Em 2017, a CPA entrega seu primeiro relatório de autoavaliação institucional após a reestruturação. O relatório teve como insumos os resultados das avaliações de cursos, do ENAD e das autoavaliações anteriores. Apontam-se fragilidades relacionadas a laboratórios, acessibilidade, projetos pedagógicos de curso e bibliografias. Para divulgar esses resultados, foi realizado o segundo seminário Avalia UFES, em forma de devolver essas informações à comunidade universitária. A CPA, a principal função dela é gerar relatórios de autoavaliação. São relatórios anuais, e quando eles são gerados, a gente tem que divulgá-los. E aí a gente vai direto, a CPA vai direto na gestão. Então a gente participa das reuniões de gestão, das reuniões de conselho, conselho universitário, conselho de ensino e pesquisa, e a gente visita as pró-reitorias. E a CPAC, que são as comissões próprias de avaliação de centro, elas estão mais ligadas a realmente à comunidade acadêmica. Lá está o professor, está o técnico e o aluno, o estudante. Então, a gente deixa a cargo da CPACs o incentivo à participação e a divulgação dos resultados em cada centro de ensino. É fundamental que a gente ouça a comunidade. E a comunidade é todo mundo. Então, a CP atualmente está relaborando o um projeto de avaliação institucional. E ao refazer, a gente criou novos instrumentos de avaliação. Instrumentos para toda a comunidade universitária, para os técnicos, para os docentes e para os estudantes presenciais e ad e também para todos os componentes de gestão. Em anos pares, a gente faz com a comunidade, em anos ímpares, a gente faz com a gestão. E de três em três anos, a gente somatiza isso num relatório que seria é, o resumo né, dos três anos anteriores. Uma devolutiva é mostrar a comunidade a opinião dela, como um todo agora, e o que está sendo feito a partir do que foi falado. E a gente tem é, contado agora com o apoio da CPACs para que essa devolutiva seja cada vez mais forte. É, que chegue realmente no estudante que preencheu, ele se vê no resultado da pesquisa. E mais de 20% em todos os segmentos tem falado alguma coisa para a universidade. A gente tem feito essa análise qualitativamente. É importantíssimo, e a gente vê que as pessoas estão abertas a melhorar a UFES. Então é importante que a gente abra um canal de comunicação, gestão e comunidade. E esse é o papel da CPA. Ela escuta e ela leva, e ela tenta transformar a universidade. O curso de Filosofia à Distância e o de Pedagogia de São Mateus são avaliados como dois dos melhores do país e alcançaram nota máxima na avaliação in loco do MEC e o IGC cresce novamente, superando a maior nota histórica da UFES. Em 2018, a partir dos relatórios de autoavaliação de 2016 e 2017, a CPA propõe um plano de ações estratégicas a serem executadas pela Reitoria, com a finalidade de fortalecer a qualidade da UFES. O plano sugere as seguintes ações. Reestruturação do parque de laboratórios, reestruturação dos PPCs, dos cursos de graduação, reestruturação dos campos de estágio, elaboração e execução de um plano de acessibilidade, elaboração de capacitações sobre avaliação institucional, integração da graduação com a pós-graduação, implantação de uma política de sustentabilidade e implantação de uma política de segurança. No mesmo ano, a Administração Central se apropriou do plano apresentado pela CPA e implementou uma série de ações, sendo as principais. Elaboração de um plano de ações de acessibilidade e execução de itens emergenciais. Assinatura de convênio com a Polícia Militar para combater a violência nos campos da Ufes, Aquisição de equipamentos de informática e de laboratórios didáticos, modernizando e atualizando o parque laboratorial da Ufes, Aquisição de assinaturas de livros digitais, ampliando o catálogo e possibilitando a atualização bibliográfica, reduzindo a necessidade de espaço físico nas bibliotecas. Melhoria do sistema administrativo, qualificando e facilitando a aquisição de insumos de laboratórios, de materiais de consumo e de equipamentos. E implementação do sistema acadêmico, permitindo aos cursos de graduação realizar a atualização dos PPCs de forma mais célere. E chegamos a 2019 com uma ótima notícia. Nosso curso de estatística foi classificado pelo MEC como o melhor do Brasil, tirando nota máxima na visita em loco. Os cursos de graduação em Letras Italiano, Medicina, Licenciatura em Educação do Campo de Vitória e Licenciatura em Educação do Campo de São Mateus receberam visitas do INEP para avaliações em loco. Os três primeiros cursos receberam nota 4 e o curso de Educação do Campo de Seunes se destacou, alcançando mais uma nota máxima para a universidade. Também em 2019, os resultados do ENAD 2018 foram divulgados pelo Ministério da Educação, a UFES continuou em crescimento, com todos os seus cursos recebendo o conceito enade satisfatório, sendo 64% conceito ótimo e 27% com nota máxima. No mesmo ano, a CPA apresentou o relatório de avaliação institucional do ano de 2018, iniciando mais um ciclo trienal de autoavaliação foi realizada uma extensa pesquisa com docentes, técnicos e estudantes da graduação e da pós-graduação, coletando, além de dados estatísticos, informações qualitativas valiosas, demonstradas por nuvens de palavras. A gestão da universidade se apropriou do relatório e iniciou diversas ações visando a melhoria das fragilidades ali apontadas. Ainda em 2019... A UFES passou a integrar o ranking global da Times Higher Education pela primeira vez, uma das principais classificações de instituições de ensino superior do mundo. Também ficamos em terceiro lugar entre as universidades brasileiras no ranking de impacto da TAD para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Em 2020, o bom nível de internacionalização foi um dos principais fatores que contribuíram para que a UFES mantivesse sua posição entre as melhores universidades do mundo. Em razão da pandemia, a universidade iniciou um processo de reorganização de suas atividades acadêmicas e administrativas, sendo estas últimas mantidas desde março as atividades acadêmicas da graduação retomaram no início de setembro, com a implementação do Ensino-Aprendizagem Remoto-Temporário e Emergencial E-Arte. No entanto, desde o início da pandemia, a Universidade desenvolveu várias atividades na área de extensão e de pesquisa, atuando no combate aos efeitos da Covid-19, com a produção de dezenas de inovações focadas no diagnóstico, combate e prevenção do coronavírus, além de outros projetos nas diversas áreas do saber. Também em 2020, o MEC divulgou os resultados preliminares do ENAD 2019, confirmando a qualidade da UFES. A média dos conceitos ENAD subiu novamente, contando com notas totalmente acima da média. Destaca-se que dos 20 cursos melhor avaliados em 2019 no Espírito Santo, 10 são da UFES, com nota 5 no ENAD. Mas o trabalho não acabou. A UFES está finalizando o processo de elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional 2021-2030, que definirá o nosso caminho para os próximos 10 anos. E para 2021, temos a expectativa de passar pelo processo de recredenciamento institucional na modalidade presencial, que renovará nossa autorização perante o MEC. Desta forma, a UFES trabalha para garantir que a avaliação institucional seja utilizada como parâmetro para definir os objetivos estratégicos constantes no PDI e que o recredenciamento institucional possa ser realizado como processo formativo e apropriado pela administração e pela comunidade acadêmica. Temos que ter a ideia e desenvolver a ideia ou a cultura que as avaliações, tanto interna como externa, elas precisam ser processuais, não somente pontuais. Todo processo de gestão, ele tem a necessidade de se embasar em instrumentos para que ele realmente seja um processo sistematizado para que haja um planejamento efetivo de suas ações. A avaliação institucional, tanto a interna como a externa, ela vem contribuir como instrumento de gestão para poder subsidiar o planejamento da, da gestão da Universidade Federal do Espírito Santo. A situação mais importante que nós temos que desenvolver é uma cultura de avaliação institucional. À medida que a gente possa fazer uma integração com todos os atores sociais envolvidos, nós possamos detalhar cada vez mais. Detalhando essa, essas, essas ações e trazendo os processos de intervenção, nós traremos uma qualidade melhor ao nosso setor, nosso processo de educação dentro da universidade. Há muito o que fazer e temos muito a crescer. Os primeiros e mais importantes passos para transformar a avaliação em uma cultura institucional já foram dados. Agora é integrar todos os processos avaliativos e incorporá-los ao dia a dia de nossa instituição. Afinal, avaliar é aprender com o passado para conquistar um brilhante futuro.